A verdade que essa A última vez que eu estive aqui, nós fizemos a promessa que estaremos dando uma ambulância ao município. É a emenda individual do deputado Tadeu nós estamos entregando por reivindicação do município, das pessoas, da saúde, que vira necessidade dessa ambulância estar aqui. Mas não só essa ambulância, né? nós estamos abrindo oportunidades de ser também os representantes de Aragárcia, trazendo benefícios, seja na área de saúde, seja na área de habitação, seja na área de segurança, seja na área de justiça. Como representante da reivindicação, nós elevamos também aqui com a marca de segunda, né? o objetivo que nós temos aqui no município de Algarça, mas também está ajudando a manutenção, do juiz, do promotor, que é uma reivindicação que sempre nos fizeram. Mas o mais importante é também aproximando a Assembleia legislativa para cá as pessoas que são ligadas conosco, sabem essa importância de estarmos aproximando o Parlamento Estadual aos municípios, principalmente Iragás, que é um município que tem uma distância significativa. Então é importante nós estarmos aqui mostrando que podemos ajudar a quem precisa. Eu tenho muito orgulho, muito prazer e muita disposição de poder estar ajudando ao município Iragás, com o maior prazer, e principalmente as pessoas que necessitam. Parece, deputado, tem uma luta aqui do prefeito prévio do Léo Leão, e o governador Marconi assumiu é o compromisso também. De colocar bombeiro, de colocar polícia técnica em que tem uma vergonha. Tem corpo que fica exposto aqui seis, seis, seis a sete horas no local. nós sabemos as dificuldade no mês de funcionários públicos, principalmente nessa área. Tanto a área de segurança pública, principalmente. Muitos né, policiais militares, civis. Mas eu tenho certeza que o governo do Marquinhos é muito sensível a isso. E, por exemplo, se me der a bandeira para me poder brigar para trazer o bombeiro, eu vou estar à disposição. Eu preciso também que o próprio município possa passar isso para nós. Né? Eu tenho uma convicção, por exemplo, eu falo, o ano passado foram instaladas, esse ano, duas unidades de bombeiro, uma na cidade de Poço e uma na cidade de Sérgio. A responsabilidade da cidade de Sérgio foi nossa, Comandada pelo governador, apoio boa uma prefeita que, por sinal, é do Partido dos Trabalhadores, do PT. Então, me coloco comissão, junto com uma missão, junto o comandante Rego, que é o comandante responsável, de podermos estar buscando, e pela importância, não só da região e a necessidade, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, que é uma, uma, uma, uma, tem um índice de aprovação fantástico. Nós temos um grande rio aqui, que com certeza aqui, além de uma, de, uma, de uma rodovia importante, mas nós temos um rio que com certeza o governo aqui teria um significado muito forte em atender a sociedade, até pela satisfação da comunidade do governo, mas também da polícia técnica. Me coloca à disposição através do mandato do Léo, que é o é, nosso vice-prefeito mas está representando o prefeito, que com muito orgulho eu já vou providenciar o mais rápido possível, ainda mais com, com um aval do governador para a gente poder acelerar essas medidas que possam ser importantes aqui para a nossa. Deputado, mais um detalhe que eu acho que é interessante para a nossa região, é essa duplicação que está vindo de Goiânia para cá já parece que até de repente o sul. A proposta chegar até Goiás Velho, se chegar vai ser muito bom para a região de Aragaças e Barra do Graças. Não é só até Goiás Velho, não. Essa transformação da infraestrutura de Goiás está sendo em todos os lugares. a duplicação que vão dar mais ou menos 150 quilômetros da cidade de Goiás, então ela está confirmada, ela já passou, está é, chegando em Itaberaí, já vai passar, e até no final do ano que vem, com certeza, essa tá e grande parte dela não só pronta, mas dominada. Mas Nós estamos falando aí de recuperação de mais de 5 mil quilômetros, nós estamos falando de mais de 60 novas rodovias sendo pavimentadas, isso é muito importante. Por exemplo, uma ligação importante, que a Aruanã, a Britânia, também está sendo pavimentada em sistema acelerado. Mais de 40% das obras já concluídas. E não só numa uma região. Você pega em todo o estado de Goiás, Isso é importante na área de infraestrutura. Mas em outras áreas importantes, atuação das os melhorar melhoraram a atuação da gestão pública estadual, a com todas as dificuldades, mas o comandante Silva. Está fazendo um grande trabalho em todo o governo. Eu acho que o governo desanchou. Ele vem com toda a força. Por sinal, o governador Marconi teve aqui, junto com o secretário de Ciência e Tecnologia, Mauro Farradi, entregaram também alguns certificados que estão sendo feitos em todo o estado de Goiás, qualificando mão de obra para que elas possam vir. Mas nós temos que buscar, por exemplo, junto à Infraestrutura, junto ao Alexandre Baldi, à Indústria e Comércio, também empresas importantes que possam vir para essa região, que possam vir para a Rácia para poder dar emprego, qualificar mão de obras. Eu acho que essa gestão Faço questão de estar ajudando com o maior carinho com a maior disposição. E aqui ao lado do deputado Thales, está o prefeito da Gás, o Leão, que pode falar. O prefeito Aurélio conseguiu que mais um parceiro para o município, que é o deputado Thales, é, quer assumir a bandeira do bombeiro, de colocar a polícia técnica, isso é importante para o município. Você percebe que o prefeito tem buscando todos os parceiros. O deputado é parceiro nosso desde a época da campanha. Veio aqui nos ajudou na época que nós nos nós fomos eleitos e contribui também, ainda muito mais, agora na nossa eleição. Então, deputado, além da ambulância, ele está lutando também no Tribunal de Justiça para colocar, é, no, ter dois juiz aqui na nossa cidade, para colocar a segunda entrada, ele está lutando bastante, ele tem lutado de todas as maneiras para melhorar a nossa cidade. E o mais importante, que você, tem um deputado que está colocando, tá colocando à disposição do município, isso é importantíssimo, você viu, o governador prometeu com relação ao bombeiro, para a Aragaça, como também a questão do DEML que é registro, e ele está à disposição. Então o, o importante de um deputado é isso, ele é se colocar à disposição, independentemente se ele vai ter voto ou não, mas o trabalho dele, a história dele está sendo feita em nossa cidade. Então as pessoas têm que olhar com bons olhos, um deputado que quer ajudar a nossa cidade, está ajudando e deve ajudar muito. Prometeu a ambulância chegou. Prometeu a ambulância chegou e está prometendo ajuda a nós. bombeiro em nossa cidade eu tenho certeza que ele vai empenhar isso e nós vamos conseguir.